Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e hoje eu tô trazendo uma pergunta que ainda está sem resposta e que a gente vai colocar as possíveis respostas aqui nesse vídeo. O que é aquela cena pós-crédito de Resident Evil 3? Remake, reimaginação, reimaginado, releitura 2020, enfim. Quem é aquela pessoa na cena pós créditos de Resident Evil 3 quem é? O que aquela pessoa está fazendo com aquela cápsula na mão? Qual o objetivo dela? Onde vive? O que come? Sexta no Globo Repórter? Não! Mas a gente vai tentar responder essa pergunta, mas somente depois de você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e, por favor, compartilhar o nosso canal com os seus amigos para que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube. Bom, galera, lembrando que esse vídeo contém spoilers, então, se você não terminou Resident Evil 3 ainda, eu vou pedir para que você volte nesse vídeo depois que você terminar, que é para não estragar a sua experiência. Resident Evil 3 para PC com o melhor preço do mercado, você encontra na Green Man Gaming, que é atualmente a melhor plataforma para compra de jogos digitais. E o Resident Evil Database ainda banca mais desconto para você, sabia? É só usar o nosso cupom especial para o seu Resident Evil 3 sair ainda mais barato. Lembrando que o link da Green Man Gaming e o nosso cupom vão estar na descrição. Aproveitem. hein? Mas quem terminou Resident Evil 3 viu que depois dos créditos do jogo aparece uma cena bem curtinha, uma cena pós-créditos aí. Uma coisa bem Marvel, será? Uma coisa pra puxar pra uma sequência de, do próximo jogo de Resident Evil? Pra próxima... Reimaginação para o próximo remake? Ó, oh, inclusive eu falei sobre isso num outro vídeo de que a Capcom querendo fazer mais remake, tá perguntando pros fãs se quer mais remake e tudo mais. Vou deixar aí linkado também na descrição desse vídeo ou nos cards em algum lugar aqui em cima. Não estou dançando frevo, enfim, é, vocês assistam esse vídeo também. Mas de qualquer forma, quem é aquela pessoa, gente, que tá naquela imagem? Bom, quando eu vi a primeira vez, eu achei que era a Jill mesmo. Eu não sei se era porque eu já tava meio pistolita ali, que eu achei que faltaram as coisas no jogo, né? Que vocês já sabem o que que é. E aí, quando eu olhei aquilo, eu, tipo, eu não dei muita atenção, sabe? Eu falei, ah, tá, é a Jill com a, com a cápsula onde tava a vacina. Daí o Nicolai atirou na vacina e, tipo, aquilo... né? Tipo, ela tá observando aquela cápsula é isso. Tipo, nunca vai esquecer disso, sabe? É uma coisa meio... Pra lembrar ela todos os dias da luta contra a Umbrella. Mas aí eu fiquei pensando, mas a Jill não veste verde, porque assim, todos os personagens de Resident Evil têm cores bem características, a Jill tem a cor característica de azul, e aí a gente tem alguns personagens que tem a cor verde como característica, que são o Chris, a Rebecca e o próprio Carlos também. Eu não acredito que seja o Carlos, porém como o Resident Evil 3 deu muito certo nessa questão de deixar o Carlos um personagem muito mais interessante e muito mais cativante, eu acredito que eles poderiam trazer ele de volta. Mas eu não acho que aquele lá seja o Carlos de qualquer forma. Até porque o Carlos ele tem uma pele mais bronzeada e aquela pessoa ela é uma, tem uma pele mais branquelinha, assim, né? Então, eu acredito que não seja o Carlos. E aí a gente descarta o Carlos nessa possibilidade, a gente tem mais duas pessoas que têm a cor verde como característica, que são a Rebeca e o Chris. Faria sentido ser a Rebeca? Primeiro porque a silhueta parece bem magra, parece uma pessoa bem magra, e a Rebeca é a nossa bioquímica da franquia, tanto que no Vendetta, ela está buscando uma vacina para ser a cura do vírus lá, do, do Glen Arias e tudo mais. Ela se tornou né, uma, uma cientista mesmo agora, pesquisadora de universidade, além de professora também. Então ela está muito mais focada nesse trabalho de descobrir uma cura. Ela está lutando de uma forma muito diferente dos outros stars, né, dos ex-stars no caso. Então a Rebecca, ela luta não com armas. Mas ela luta com as armas que ela tem, que é descobrir uma cura. Enquanto a BSAA, Jill e Chris vão para o campo de batalha e o Barry virou um consultor da, da BSAA. Então ele ajuda ali com a parte da consultoria bélica, que é a especialidade dele, as armas. E a outra possibilidade, portanto, seria o Chris, que é a possibilidade que a galera tá falando muito mais que possa ser real. Porque no fundo a gente tem algumas pistas, a gente vê um saco de lutador, um saco de, de boxe, no fundo, bem desfocado, mas dá nitidamente para perceber que é um saco de boxe. Apesar da silhueta ser magra, não dá para dizer que é necessariamente de uma mulher e poderia ser um Chris uh, também um pouco mais magro, um pouco mais... É, abatido por tudo que acontece, que aconteceu depois do, do incidente da mansão, é, depois de tudo que acontece com ele, com as investigações, a Umbrella na Europa, é, talvez a, a, a Jill e o Chris tenham se encontrado, e esse seja o momento pré-Umbrella Chronicles, né? quando eles resolvem se juntar a um esquadrão regional é, de contenção biológica para acabar com a Umbrella, então pode ser esse o momento pré-desmantelamento e essa cápsula ser realmente algo para lembrá-los dessa luta todos os dias, poderia, e eu acho que é a mais plausível mesmo. E a mão que pega essa cápsula, ela é meio masculina mesmo, apesar da silhueta ser bem fem é, feminina, ser mais magra, né? Mas aí também, a cena é tão rápida, gente, que não dá pra perceber alguma coisa. E aí tem muita gente falando que pode ser uma ligação com o próprio Code Verônica, onde a gente veria, talvez, é, esse retorno do, do Chris, né, agora é, pós Resident Evil 3, a gente poderia ter mais informações dessas investigações do Chris, que ele tá fazendo sozinho da, da Umbrella, antes da Jill se encontrar com ele. Poderia ser, porque a Jill ia sair da cidade para se encontrar com os outros stars. Não é verdade? Isso é falado no próprio Resident Evil 3. Ela fala que faltam só mais alguns dias para ela poder dar adeus àquela cidade, a Raccoon City. E o, o fim da cidade, a explosão da cidade, pode também motivar muito mais para acabar com a Umbrella. Tipo, a própria Jill fala, agora eles foram tarde demais, a Umbrella tem que acabar. Então, poderia ser isso? Poderia... É, essa cápsula ter se tornado um símbolo para essa luta que eles vão enfrentar, Jill e Chris, a partir é, do, do fim da Umbrella e depois, claro, que vai dar origem à BSAA? O que, é que vocês acham dessa teoria? E tem ainda uma outra teoria de que o Nikolai teria sobrevivido, não necessariamente que ele seja a pessoa que está com a cápsula na mão ali na cena pós-créditos, mas... Se você olhar de relance, dizem que dá pra ver um helicóptero a mais do que aquele helicóptero em que Jill e Carlos fogem. E que aí o Nicolai teria sobrevivido. Mas será que Jill e Carlos não iam ver o helicóptero do Nicolai fugindo também? Eles não iam fazer nenhum comentário? Então eu acho essa teoria meio furada. Eu acho que no remake do 3, na reimaginação, reimaginado, releitura, bolando. Você chama do que você quiser, tá? Eu vou chamar de remake mesmo que é mais fácil. Eu acho que o Nicolai ele morreu mesmo, infelizmente infelizmente a gente não teve o Barry, né, gente? Ah, eu preciso sempre lembrar disso. Eu sempre vou lembrar, vou jogar na cara da Capcom o fato deles não terem colocado o Barry no final do Resident Evil 3. Que vacilo, hein? Deu mole, Capcom. Bom, comentem aí embaixo essas teorias que foram feitas aí. Eu acredito que as respostas talvez demorem um pouco a vir. E, nossa, eu já tô vendo que tudo que a Capcom postar referente ao Chris... A galera já vai associar com, com essa teoria da cena pós-créditos, se eles falarem alguma coisa da Rebeca, a galera já vai associar, então vamos ver aí o que, que o futuro nos diz, e ó, tenham calma, hein, porque às vezes eles também querem despistar, vamos ver. Mas galera, não se esqueçam de nos apoiar em padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de um real por mês no cartão de crédito, ou clicando no botãozinho Seja Membro embaixo do player, você pode apoiar o canal diretamente a partir de três reais por mês, para que a gente possa continuar ampliando esse conteúdo que a gente faz aqui para vocês. Eu acho esse conteúdo maravilhoso, porque né gente, eu sou mãe, mãe do database, né, eu sou mãe coruja. É aquela que o filho é feio igual ao diabo, mas a mãe tá ali dizendo, não filho, isso é a coisa mais linda do mundo, tipo a Dona Florinda com o Kiko, assim. O que é a criança mais linda do mundo? Só que não. Não se esqueçam também de sempre acompanharem o nosso trabalho nas redes sociais. A gente está no Twitter, Instagram, Facebook. Tem grupo de Facebook, tem Discord. Enfim, tem tudo. Tem até agora um canal no Telegram para você assinar como se fosse um feed. E aí você sempre é notificado de tudo que sai no Resident Evil Database. Seja live, seja vídeo, seja notícia. Tudo! Então não deixa de acompanhar o nosso canal no Telegram também. Não é um grupo de debate, mas você pode assinar e aí você sempre vai ser notificado se todas as outras notificações falharem. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo e tchau!